Aqui a gente tem uma exposição né, onde a gente retrata um pouquinho de uma estratégia que o Brasil desenvolveu com jovens é, pertencentes às populações chaves para trabalhar a prevenção combinada do HIV. Né. Foi uma, uma oficina que esteve presente nas cinco regiões do Brasil. É, ao todo, a gente atingiu é, 450 jovens, né, 450 jovens foram capacitados é, no tema da prevenção combinada. A gente, além de, de ter aprovado um resumo científico para a conferência, a gente também achou que era pertinente, importante e estratégico trazer também um pouquinho dessa perspectiva da oficina aqui pra Vila, para Global Village, que tem mais essa pegada social. Então, a gente é, trouxe para cá, no sentido de mostrar um pouquinho, por meio dessas imagens, é, como foi a oficina, os jovens que foram alcançados por meio dessa estratégia e como que o Brasil tem trabalhado para engajar a juventude no contexto da prevenção combinada. Então, a gente tem diversas experiências, todas com uma pegada mais social, uma interação social, onde a perspectiva é falar um pouquinho do que está sendo desenvolvido em relação às populações-chave, em relação às juventudes, intervenções artísticas, shows, exposições, workshops. Então, é uma, uma proposta bem diferenciada, que traz um componente diferenciado para, para a conferência, no sentido que ela permite a troca de experiência, a troca de perspectivas de diferentes países, redes, coletivos, movimentos, organizações, no sentido de eh, o que, que os países estão desenvolvendo eh, em relação ao enfrentamento da epidemia de HIV no mundo e como que a gente pode trocar essas experiências e fortalecer a resposta global para que a gente consiga o um fim da epidemia até 2030.